Beleza, rapaziada, de volta! Alguém entra aí, vamos atrás da saída, hein? a, a porta estava no vermelho aqui, né? Oh. Leon. Oi, ainda, pera aí, Lee. Aí, ó, ó Leon com você, Loki, ó. O que você está fazendo? Você sabe o que isso é sobre. Então, apenas manda o vírus G. Como é que é? Eu não acredito nisso. A Annette estava certo. Em tudo. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. Oh, Leo, cuidado, hein. Ela é perigosa. E aí? Aí agora Leon vai ficar sozinho nessa ó oh. oh, uh, Shut up You're gonna make it It's too late Leon. Both know it No I promise you that we would escape You just have to help me out here Claro I, I really wanted to escape Rapaziada, ela curtiu o Leon, hein? Rapaziada, nada engraçado, hein? Apesar de tudo, o Leon curtia ela, hein? E ela curtiu o Leon Ela falou que queria escapar de tudo com você. V vamos ficar esperto, hein? So this is to be done. Joga fora isso assim, aí, Leon. Queima. Isso, Leon! Olha, Leon! Isso! Não pode ser, já era. Tocamos fogo. Quem vai pegar essa porcaria agora? Beleza, A arma da Ada. Não há nenhuma munição no. Ah, mas ah, ah, ah. é, Não tinha munição. queria matar o Leão Como? Oh, vamos se ligar, hein? Bap. Beleza, fazer. Agora ah, o negócio vai pegar não fogo, não hein? Não. Ó, vai soltar os monstros. Vai, não? Não! Era, era pra cá, né? Se vira seu lobo! Vamos cair, tipo, vamos subir na parte da plantinha de novo. Tentar não ser comido. Ap. Olha, tem altas plantas aqui. Mas o caverninha tá ligado que tem um baú lá embaixo. Vamos visitar o baú, pegar o pistolador, botar esse lança-nelson dentro. Ap. O jogo, eu sabia, tipo, eu sabia. Ó, um joia menos. Ô, oh, tiozinho, quer, abra... quer abraçar. Night, Beleza. Vou um ficar esperto aqui, tem altos votos. Ô jogo. Ô <risos> <O> jogo! Ô, <risos> oh, Leon, aí, <peraí>, hein? Os <risos> caras são é astutos. Será é que arranca essas cabeças juntas aqui? Cátio. Pica. Isso. Ô oh, Leon. Ô, oh, Leon. Ixi. Rapaziada, o que acontece? Esse é o local, hein? Só com caverninha. Ó, disquietão. Vamos usar o Rapaziada, eu não vou entrar aqui. Eu tenho uma mera impressão que é só uma das últimas portas, tio. Antes de fazer qualquer movimento... Vamos lá, ó. Charutinho, eu ficar de volta à vida. Vou colocar a arminha aqui com o meu qual é mais bonito que a arminha hein? mais charmoso, hein. curto, tranquilo, a gente vai lá no final, salvar o game pra ficar tranquilinho e, <coughs> e pegar munição, hein, enche o baú de amor, hein, vamos ficar ligado, tranquilo, não precisamos disso, troca por um sprayzinho, vamos pegar aqui a arminha benta, com certeza não usaremos a armida mais, então vamos picar lá no baú aqui. O ah. que, que acontece? Vamos pegar só as hortifruti grandeira, tipo aquelas que, que faz vape no coração do Leon. Beleza, vape. Dois sprayzinho na conta, aquele gelou mais forte que tem. É daquele jeito, vape Leon. Vamos, vamos cair pra dentro da portinha agora, tipo. pistolador. Altamente na mão do Leon, hein? Ó, ó Rapaziada sem, sem vapo, hein? Sem VAP, uma das últimas portas, vamos ver Beleza 5 minutos até a detonação 5 minutos até a O que que acontece? A gente tem 5 minutos pra sair fora daqui, hein? Ó A, por, a porta... Peraí, O oh, porta, abre Elevador, hein? Ó Rapaziada, é 10 minutos só para o chegar Já era, viu 5 minutos para detonação Ô oh, meu Deus, fomos um estranho oh, meu Deus, é fase 3 Esse deve ser forte demais Esse Deve ser forte demais O cabelo não tem mira automática, só para avisar Ô, louco tipo Vamos, vamos, vamos, vamos de boa aqui, hein Ó oh. Rapaziada, pegou, hein Nossa senhora, é duas Nossa, meu nossa, o cara bate um no boxeador. peraí. Pegou, pegou, ah, bateu. bateu. Oh. Oh, perigo, hein? Perigo. Olha, tá de volta. Tamo, tamo com três. É pra cidreira. Vai, ele pula também. Ele pula, ele é astuto. Ó, oh. rapaziada, não tem como saber se. Um, oh, ardeu, hein? Ardeu! O pistolador é nível 30, tio, com <risos> equipagem, equipagem, tipo, ele vai evoluir mais? Oh, louco! Não! Oh! Mas é evoluiu, hein? Evoluiu! O que acontece? Pois é, é modo hot dog agora, então... O que, que acontece? Vai usar esse aqui não. Ó, combina o pistolador. Temos mais sete tiros! O cachorro sobe em cima dos... bagulho! O cachorro do mal, tio. Oh, meu Deus, ele quer pular em cima do Leon O vai ficar pulando pra, lá, pra cá? Desce aí, vamos trocar ideia. Oh! Ah, oh, já, já, já pulou na minha cabeça. Morri, oh, eu! Oh, comeu? Você é louco, tio? Nossa, a, a, no, perigo! Oh, meu, não tem como zerar isso aqui, não, hein? Oh, é assim, tio, ó. Oh, é mano a mano. Subiu na minha cabeça, tio. Ah, vai ter que lutar com o Isso, pistola. Rebenta. Ele, ele dá capoeira na parede, hein. Rapaziada, ah, sobrou só a escopeta, tio. Não sei não, hein. Não sei não. Não sabe o cara era bravo assim, não, hein. Nossa senhora. Ah, foi na cara, tio. na cara, olheu. Foi na cara, tio. Eu virei tipo, pra cima. Ah. Rapaz, eu tô muito feliz, hein. Rapaziada, foi dois minutinhos pra matar esse Doc, hein? Ó. Rapaziada, entra nesse elevador. Corre, Leon. Rapaziada, eu sou curto co correr cá. Mesmo que não tem munição. Ele corre mais charmoso. Ah, É mais massa ver ele correndo com causa do pistolador. Rapaziada, o local ó, tá muito sinistrão, hein? Agora a gente tem que achar a Claire. Tem que achar todo mundo antes de sair fora. 2 minutos e 40. Ô meu.. meu. Três em três e ó, Leon, Leon, Rapazera, olha esse Leon. Sim, estou bem. tudo Não. Eu encontrar meu Isso, Leon. Um Temos muito mais aventuras. Olha, ele está de você, velho. Com aquele sentimentozinho, aí Foi, foi triste, ó. Espero que ele reencontre a Eden, Tradução foi feita para esse Gladson 999, aí, beleza? O grupo de Brazilian Wars. O que que acontece, rapaziada? Resident Evil 2, esse foi o game que o Caverninha curtiu ia na locadora pra jogar esse jogo, o um jogo altamente bom, não tem. Sem palavras, tipo, a tecnologia que tinha no momento fazer um jogo desse, rapaziada, é massa. Isso é só o começo. Tem o CD da Claire e tem o lado do B, de o lado B você explora novos inimigos e um contexto maior desse jogo. Rapaziada, tirando isso ainda tem o Hank lá, que é o tiozinho que, que sobrevive com a maletinha lá. Que dia foi isso Vem a máscara? Tem também como jogar com queijo lá do mal, tipo, você tem, você só tem uma faquinha. né? Você é, é, é extreme hard. Rapaziada, mais ou menos isso, espero que vocês tenham curtido essa gameplay Resident Evil 2. Não. Muita gente já conhece Resident Evil 2 e muita gente não viu esse Resident Evil 2. Por isso que eu quis trazer pro canal. Assim como eu mesmo não conhecia detalhes, assim como das cartas de códigos. Muita coisa do Cabernet tinha aprendido como era, mas não sabia como fazê-lo. Como saber com o código da.. Simplesmente ver se a gente ganhou alguma coisa benta aqui O Caverninha tá altamente curioso hein Vamos ficar ligado, hein O Caverninha deve ter falado altas horas Valeu todos os documentos, hein? e ver os códigos e tal Foi no mínimo umas 3 horas e meia, no mínimo 3 horas e meia, vamos, vamos botar aí Ô, oh, Caverninha, você é bom, hein Você é bom Ó, salvou 13 vezes Tirou o ranking C, que não é muito bom Mas tá, tamo aí, tio é, é nóis, deu pra conhecer a historinha, ficou legal Beleza, será, será que a gente ganhou alguma... Munição benta, o basuca, alguma coisa. Os, jo os jogos antigamente também tinham dessas paradinhas. Hein? Não, não, não, e, ó, não. Vamos salvar aqui, simplesmente. Ver como foi. Ó, agora você abre o lado B da Claire. Sendo que a gente nem, nem jogou o lado A. É, eu não sabia que era assim, não. Rapaziada, mais ou menos isso, espero que vocês tenham curtido essa gameplay, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar os vídeos. Rapaziada, essa foi mais uma gameplay aqui, beleza, finalizada na caverna, espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de recrutar mais caverneiros, beleza, pra trazer e aumentar a nossa caverna. Eu te espero na próxima, bica o like, fica ligado no sininho, olhinho não leve mordidas e vamos se ligar a próxima gameplay. Ó, oh, Leon!